Era do Trabalhar em Casa Ganhando Que é o canal de vídeos do YouTube que você está vendo esse vídeo E eu estou gravando esse vídeo hoje pra... Só para falar, para te contar aqui uma pequena história Que eu gravei o um vídeo anterior Onde eu falava sobre é, Como um dos vídeos anteriores Onde eu falava sobre como gravar um vídeo perfeito, né? E eu quero contar uma pequena historinha Por que eu gerei aquele vídeo é, E eu nem ia contar essa história E acabei decidindo por contar é, Então, é que eu tenho um amigo meu Que eu falava pra ele Sempre eu falava assim é, Você precisa, porque ele trabalhava com um produto Um produto físico E esse produto poderia ser vendido pela por uma página na internet se ele quisesse né, e poderia muito bem é, caber é, poderia ter lá os... É, oferecer o produto né, e eu falei pra ele olha você pode gravar vídeos você pode mostrar né, o produto funcionando é, quais os benefícios desse produto né, e qual o preço desse produto né, que era um preço até que acessível e, e aí ele falava pra mim que ele precisava de é, Sempre dando uma desculpa De que é, o produto, o, o vídeo dele Ele estava aguardando Porque ele precisava fazer um vídeo muito bom né? Um vídeo onde é, seria totalmente perfeito aquele vídeo E ele não queria encontrar falhas naquele vídeo Naquele vídeo que ele fizesse é, foi aí, então que eu falei para ele que é, não existe vídeo perfeito, assim como não existe perfeição, e em tudo que você for fazer, é, sempre vai haver é, aquilo que não te agrada, né? sempre vai haver falhas, sempre vão haver é, coisas, você vai fazer coisas que você é, acha que não fez e acabou fazendo que atrapalharam ali o, o seu vídeo e ele não ficou tão perfeito. Por exemplo, pode ser uma luz. Eu, por exemplo, estou gravando agora com a luz natural do dia. É, na verdade, eu estou dentro de, eu estou vendo, acompanhando meu filho aqui num num jogo de futebol, como vocês podem ver. Né? Então eu estou tô, eu tô gravando num num domingo é, com dentro do carro e assistindo ao jogo do meu filho e estou aproveitando a luz natural e Então, sempre vai haver interferências externas Onde você tem que é, é, achar meios de, de desviar disso daí né? e, e eu hoje em dia, eu estou tão empenhado no, no, no, em fazer vídeos para o YouTube Que eu já nem ligo mais para o lugar onde eu tô é, Qualquer lugar, para mim, é lugar para fazer um vídeo Né? Bate ali um texto, ali eu faço, eu, fiz, eu estou fazendo esse vídeo aqui totalmente improvisado Não fiz texto, não fiz absolutamente nada Apenas me deu uma ideia e eu gostaria de contar essa história desse meu amigo E ele não fez vídeos até hoje, né? E ele já nem trabalha mais com, com os produtos físicos que ele trabalhava Nunca fez um vídeo para mostrar né, o produto E eu, falei, eu, encontrei, eu encontrei com ele e falei, nossa, quanta oportunidade você perdeu com um vídeo você poderia ter feito, sei lá, 100, 200 vendas aí de repente, né? apenas com um vídeo aí que você atingisse duas mil, mil pessoas. Então, é muito interessante você trabalhar com vídeos, né? Porque existe aí uma, uma teoria, né? e existe aí uma pesquisa que os vídeos até 2029, eles vão tomar conta de... 90% do, do de todo o conteúdo da internet vai ser passado para vídeo, né? Então é muito interessante você trabalhar com vídeo, tá ok? É isso aí, esse vídeo é um vídeo rápido. Eu é, quero te agradecer pela audiência. Se você gostou do vídeo, é, inscreva-se no canal aqui em cima, é, compartilhe com seus amigos, né? E dê aquele like, tá bom? Pode comentar aqui embaixo também. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar à vontade, tá bom? É isso aí, muito obrigado e até mais.